Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo, do Santos Web Marketing, que é uma empresa voltada a propagandas, propaganda e marketing, tá? E de negócios locais, tá? Então, se você é, tem uma loja, tem um produto, um serviço e quer anunciar, não sabe aonde, chegou a hora, tá? Santos Web Marketing, eu faço propagandas em vídeo, tá? E coloco isso na internet, tá? É, muita muita gente pode pensar mas isso não dá retorno isso é jogar dinheiro fora pois eu tenho uma proposta muito diferente é, de tudo que você já possa ter ouvido tá eu faço eu faço propagandas em internet desde 2014 já fiz muitos projetos já fiz já trabalhei com muitos blogs sites e eu afirmo para você a internet hoje é o melhor lugar para anunciar custa barato você tem uma alta rotatividade e o seu negócio vai aparecer instantaneamente, tá bom? Então é isso aí, anúncio em vídeo, tá? Não se esqueça disso, Sanches Web Marketing, um abraço!